Olá, Miguel. Ia começar pela pergunta inevitável: como é que podes descrever a sensação de ganhar o terceiro lugar do prémio Arquivo.pt? É, foi uma boa sensação, um bom trabalho recompensado, não é? O, apesar do trabalho não ser só para o concurso, mas que faz parte do meu projeto de investigação mas ao ver os prémios do Arquivo 2008, achei que era perfeitamente adequado, uh, concorri, e o facto de ter sido galaborado com este prémio é, significa que há uma gratificação que é reconhecido o trabalho, não é? Podes escrever o projeto sumariamente? Portanto, o arquivo, o, o arquivo da Opinião é um repositório digital da opinião pública em Portugal muito resumidamente os, portanto, todos os jornais ou a imprensa portuguesa tem sempre a sua coluna de opinião e o projeto tem como objetivo reunir essa opinião que é um grande fator de influência da opinião pública, não só influência como próprio reflexo e a ideia então é reunir num, num repositório digital toda essa opinião para utilizar como um, não só fazer consultas mas ver por exemplo tendências ou a história da, da opinião em determinado os debates que tenham acontecido e como é que surgiu a oportunidade de participar nos prémios uh, o, a, a oportunidade surgiu porque tanto eu tenho este o projeto de investigação é dedicado em parte a esta recolha da opinião a criar esta base de dados uh, limpa estruturada e uh, como nós estamos a recolher a opinião do passado, não queremos só também a, a, a recente, significa que temos que ir buscar a informação que estava nos, no, nos websites dos jornais de anos passados. Hoje em dia isso é difícil porque há muitos sites que não dão o histórico total e significa que o arquivo.pt foi extremamente útil para poder recordar como é que era o site na altura e a partir daí fazer a recolha dos, dos, dos, dos, dos artigos. Como é que tomaram conhecimento do prémio? Eu, em concreto, foi através de newsletters, se não tem erro, circulou um e-mail no meu laboratório acerca dos do concursos dos prémios do arquivo.pt e, portanto, eu vi que logo que era adequado eu concorrer e, e, e pronto, e, e concorrei. Só para terminar, agora olhando para o futuro, que importância ou mais-valia este prémio poderá trazer ao vosso trabalho? Portanto, primeiro em termos de reconhecimento, significa que porque esta aplicação também só serve se ela for conhecida, não é? E do nosso lado do laboratório nós não estamos muito preocupados, ou não faz parte do projeto fazer campanhas de marketing ou, ou muito intensas sobre a propagação ou publicidade destes tipos de projetos. O prémio 2018, a partir do momento que é publicitado, significa que... É um grande apoio na divulgação do, do projeto e da aplicação para depois eventualmente ser usada pelo utilizador, que é esse o seu objetivo. Muito obrigado.